E aí galera Marcos Shinerai com mais um vídeo para vocês Hoje Aquele nosso rolezinho aqui por volta aqui da loja Shinerai Jet 125X 2020 A galera aí tá, pediu bastante Tô Fazendo aqui uma pequena demonstração Dela antes do nosso teste Esse modelinho tem freio CBS combinado piscas de LED Acenda aqui a frontal de LED partida elétrica Olha o painelzinho dela galera indicador de marcha no painel indica até 120 indicador de combustível ela tem o porta capacete tem esse cabo auxiliar aqui para você adaptar aqui o carregador para o celular um tanque de capacidade de 4 litros Então é isso aí, galera. Galera, meu WhatsApp e fixo, telefone fixo e WhatsApp é o 11 4647 1825. Qualquer dúvida me chama. Meu endereço é Rua da Liberdade 104 no centro de Itaquá. Essa moto está saindo 6.900 à vista. Se inscreve por no nosso teste não sei se vai para vai para gente chegar e a velocidade final dela. Porque como ela não tá emplacada, eu não consigo pegar a rodovia. Por enquanto, galera, mas futuramente vamos fazer os testes aí na rodovia. Então é isso aí. Vamos dar o vídeo. galera, Marcos Finerai, mais um vídeo aí pra vocês, top speed aqui da JET 125X 2020, vamos dar um vídeo, vamos aqui aqui a marca, Que é partida elétrica, freio CBS Da 2020 Galera, já vai deixando o like hein? Se inscreve no canal Aqui tem tudo de moto Todas as marcas Fazer aqui o teste aqui Aquele nosso teste Da Shinerai Jet 125 Modelinho aqui novo, zero quilômetro, você encontra comigo a 6.900. Volta ali, gente, dar uma, uma acelerada legal nela moto aí, é bastante econômica a coisa aqui tá um pouco buchada A galera reclama no vídeo aí por causa da faixa Galera, se você ficar parado aqui atrás desses carros aqui, ó é perigoso alguém sair desse mato aí ó, te roubar, não pode ficar aqui parado né? Aqui em São Paulo é diferente aí do interior do nordeste aí A gente tem que andar ligeiro de moto né? Vou pegar aqui o retorno modelinho aqui partida elétrica Olha o painelzinho dela quatro marchas indicador de marcha indicador de combustível 125 Uma autonomia aí galera um, quase aí 50 km com litro de gasolina essa é carburada deixa de se inscrever aí no canal gente curte aí os vídeos Vou esperar aqui que parou a gente pegar a livre aí para dar uma Dá uma esticada legal nela aí para ver ela vai abrir pra gente alô aí, amor Moço assona Um abraço, meu filho Vamos lá, galera Ela é, é zero Tô testando ela Anda bem a motoquinha viu? Ela deu 80 aí já na terceira Galera, de início eu tô fazendo esses testes Em breve eu vou fazer os testes aí na rodovia aí que as nossas motos chega a gente vai testar tudo zero quilômetro está sem placa eu não posso pegar a rodovia aqui sem placa né a gente já faz esse teste aí só para matar a curiosidade para vocês terem uma ideia aí de como que a moto se comporta uma moto legal viu a G125 anda bem ela anda igualzinha essa B, a BIS 125 Pouquinho menos do que a b aquela Que é a injeção eletrônica é a Mas ela igual, anda igual a B-110 tranquila Isso aí é um caralho. Uma jet Inscreve <SILENCIO> no canal gente Sempre, fé no pai que o mal cai O que nos une É maior do que o que nos separa Pegando na loja Com um cliente Olá, bom dia É isso aí galera Amanhã vamos fazer também da Jess 120, Suzuki S120 Vai ter gente aí que não conhece nem essa moto tá, Suzuki Esse aqui é o Thiago Nosso amigo aí, o mecânico Valeu